Beleza, cambada? Seguinte, isso aqui é um vídeo só para lembrar vocês que hoje acontece o sorteio do Raspberry Pi entre o canal High Tower Branco e Toca do Tux. São mais de 1500 inscritos para poder participar do sorteio desse, digamos, retroconsole, beleza? Então fiquem atentos, hoje às 9 da noite iremos sortear esse retroconsole para vocês, beleza? Fico aguardando vocês, até lá, um abraço e. Falou!